Viva amigas, aqui está um ponto de crochê que eu puxei da minha cabeça. Aqui são três correntinhas normais e depois aqui começa o ponto. Reparem que faz o mesmo V, o mesmo efeito do V, que é muito interessante. Vamos fazer devagar, laçada na agulha, vamos buscar a laçada. Aqui agora é o segredo, é, é só torcer e passar por baixo deste. Agora distorcer para ficarmos com o V direitinho. Passamos por baixo só de um e depois passamos por baixo de dois. Assim fica com a altura do ponto alto. Podíamos passar logo por baixo dos dois também, mas ficava mais baixinho. E aqui está um, um ponto muito interessante, muito lindo mesmo. Fácil, rápido e que pode fazer um, um trabalho extraordinário. Dar uma outra alma, não é? E pronto, espero que gostem, espero que usem. Até agora nunca ninguém usou os meus pontos. Mas já me explicaram.